O VK não tem mic não? Tem, mano, mas só ouve é, então ele não tem, né? É, que? Vixe, mano, eu preciso sair Que o gato tá com o cu cagado O quê? O gato tá com o cu cagado, eu preciso limpar, mano Vocês aguentam? Vocês Como aguentam 2 2 dois... cara, vocês vão ter que aguentar um 2x2 aí, mano. Vai, vai, vai, aguenta eu, <risos> não tem problema mano.